galera, eu sou o Thiago Furacão, eu sou a Thaís, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, a gente acabou de gravar um vídeo nessa casa sinistra, o local aqui é bem sinistro, tem duas piscinas enormes ali, uma parece piscina olímpica, é muito top, não é isso? Muito. Como que tem uma piscina tão top com uma casa assim, cara? Então. A gente veio de dia para verificar o local, né? Sim. saber como que era se a gente encontrava o local. A gente já gravou aí um vídeo olhando tudo e agora a gente resolveu passar o K2 para ver se a gente se, se tem, tem presença. alguma presença aí. Eu na hora que entrei nessa casa, eu, eu senti um clima da corrente. Da corrente? Galera, tem uma corrente ali, ó, vou contar para vocês. Na hora que eu entrei nessa casa eu senti um clima pesado ali dentro. E tem uma corrente ali. Até eu tinha mexido nela? Beleza. Até estava longe dela. A corrente tinha dado uma balangada tudo. Aí na hora que eu olhei assim pro lado da corrente, até estava longe. A corrente le levantou assim, ó, chacoalhou. Então, não sei se é presença, o que, que é, mas que foi sinistro foi. O local aqui tem um clima pesado, né Thaís? Isso. Só de olhar assim, ó, o negócio é sinistro. Então, galera, a gente vai passar o K2. Se tiver presença, a gente vai voltar hoje à noite aqui e vai gravar um vídeo lá pro canal Thiago Furacão, que é o nosso canal principal que a gente vai em locais assim de noite, de madrugada, locais que é assombrado para fazer a história de terror, investigação sobrenatural, certo? Aí? Isso mesmo. Então vamos ver se tem presença mesmo e se você quiser ver o vídeo que a gente gravou antes aqui mostrando detalhes para vocês, mostrando a piscina, mostrando tudo, vou deixar o card aqui e o link na descrição, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram e bora para mais um vídeo. Galera, vai ter cachorro latindo aí, porque tem sítio aqui perto, né, Thaís? Isso. Então, depois a gente pode até perguntar para os pessoal aí se tem alguma história isso aqui, né? Por que que tá abandonado assim, né? Cara, ah, olha aqui. A pessoa que passou isso aqui pra gente, diz que aqui perto tem é uma chácara de lazer, né, Tiago? E eles estavam na chácara de lazer e disse que de noite, na hora que eles passaram aqui na frente pra ir embora, eles Escutaram barulho. barulho. Então ela acha que é... A corrente ali, tá aí. Olha ah lá a corrente. Tiago, mas não vamos entrar por aqui, não? Vamos entrar por porque, lá. Porque olha o chão desse. Deixa eu arrumar minha lanterna aqui. Isso. Na hora que eu entrar, eu já vou entrar passando o K2. Liga, né? Então, pessoal, esse vídeo que a gente não vai mostrar detalhes pra vocês, porque a gente já acabou de gravar um vídeo mostrando tudo. Se vocês quiserem ver detalhes, até as teias de aranha que tem aqui, não né? mostrou tudo pra vocês. Isso. Vamos entrar, fez. Isso. Dá é um espírito aí, bate de novo. Já mexeu a lanterna. Só que tem um fogão ali, ó. Licença. Eu não sei porquê, mas essa casa me dá a impressão que era de japonês, cara. Não sei porquê. Então. E diz que japonês são apegados, né? Licença. Estamos entrando de novo na sua casa, só pra fazer uma investigação. Não sei se, né, tem alguma coisa se aí. Se tiver... Alguma presença aqui nessa casa é, Toque, chega aqui perto da gente Perto desse aparelho aqui na minha mão Gente, não estamos aqui para mexer em nada Estamos aqui só para fazer uma investigação. Opa, você viu? Você está aqui? Ó Caraca, mano está conseguindo pegar? Sim, é o que a gente imaginava Porque a casa é tenebrosa gente. Você é um homem? Se for um homem, chega aqui perto Ó, oh. oh, mas tá fraco. Tá fraco. Tem mulher aqui também? Opa, ó, ó, ó. Tem mulher. Tiago, será que é espírito de mulher? Oh, meu do céu. Se foi você que mexeu essa corrente aqui, aquela hora toca aqui no K2. Thaís do céu, cara, olha. Oh, meu Deus. Você tá estupendo? Tô. A gente acabou de entrar aqui, não tinha nada. Nem bicho, nada. Você tá apegado aqui nessa... Eu não falar, tá mano. Tá vendo? Você tá incomodado com a nossa presença? Meu Deus do céu. Escutou? Tá sustralando. Tá estralar, gente. Por que você pisou aqui? Aqui, olha. Aí você pisou aqui? Uma. Você Estou escutou? Aham. Uhum. Você melhor. tá aqui? Nossa, está muito bicho. Não fique incomodado com a gente, não. A gente só veio ver se tem espíritos por aqui. Será que ela morava sozinha? Pelo jeito é mulher, né? Porque na hora que... Tem alguma coisa aqui dentro. O que que é isso? Não sei. estou Escutei. É. A gente dá é medo de pisar nesse chão. Esse quarto era seu? presença cara mano passa no banheiro Thiago e nesse outro quarto Ó Thaís Você está seguindo a gente ó oh, Tá Tô tentando tirar a lanterna para pegar mais as luzes cara Você tá apegada a essa casa? Você quer dar algum sinal pra gente? Ei, vou até desligar isso aqui, cara Você viu como que tá? Caraca Tiago, tá estralando Tá estralando, cara Não sei se é o um chão, se é um o telhado. Gente, que casa tensa. Thaís, hum? eu quero passar o K2 lá naquele, naquele banheiro onde eu escutei o gemido. Vamos lá. Pra mim que era bicho. Agora o Thiago tá falando que é gemido. Aqui é a corrente que mexeu, ó. Foi essa? Ela fez assim, galera, ó. Fez assim, ó. Vamos lá, passar naquele banheiro, então. Você consegue mexer a corrente novamente? Você é que levantar ela até em cima? A hora da manifestação é a noite, né, Tiago? De dia eles dão só sinal que. que tem presença.. Oh, parece que eu tinha visto né? Hã? Que tinha presença. cara é muito sinistro olhando ali, velho. É muito sinistro. Vamos passar lá o K2 lá embaixo? Vamos. A gente para fechar essa porta. Pessoal, a gente vai deixar entrar do jeito que tá. Caraca. Pessoal, ali embaixo tem duas piscinas. Olha, tem um ali em cima. Tem. E ali nas piscinas tem dois banheiros com... Como se fosse vestiário, né, Tiago? Quando a pessoa saiu da piscina, ia tomar banho, Sim. né? Sim. Ó, tem uma piscina infantil ali. A gente já mostrou tudo certinho. Tamanho dela, tudo no, no outro vídeo. Ó, tem a piscina Dá uma piscina aqui. Assim mais ou menos que Sim. Ó, tem a piscina infantil. Aqui. E aqui tem uma piscina gigantesca. No outro vídeo que a gente gravou, a gente fala praticamente quantos metros tem, quantos litros de água cabia aqui, né? <risos> <risos> Mais ou menos. Cara, é, será que ela não tinha é, um motor, essas coisas assim? Não sei. Geralmente tem que ter. Ou poderia empresa. ser ali pra baixo também, ó. É, pode ser. Esses banheiros aqui é tenebroso. Essa aqui tinha que ser um ca uma caixona enorme, cara. Então... Tiago, ó, você já você pensou já, ó, lá dentro daquela casa, hum. tem dois quartos só, certo? Na verdade era um quarto sim. Ah, aquela outra porta foi fechada Pelo jeito foi feito o quarto sim. Lá tem, então, seria um quarto Dois banheiros, dois banheiros E sim. aqui mais dois banheiros o pessoal gostava de banheiro, hein? Então. Mas um quarto só? É que o outro quarto dá pra saber, pessoal Que foi construído depois Porque tinha uma porta e foi fechada Ó, Tem presença de homem E tem uma presença muito forte de mulher lá dentro tem. Ou pode ser enganação também, né, Vou Ligar aqui, Thaís. Eu escutei um gemido, se tiver algum espírito aqui, chega perto desse aparelho aqui da minha mão, chega perto de mim. Thaís do céu, Meu você Deus. viu? nesse banheiro, Thiago? Foi nesse aqui? Olha aí, Thiago. Tá piscando, cara. Ó. Oh. Caraca, mano. Ó. O local que tem, tem, tem presença? Deixa o que eu... é, eu não sei. Que é ba... isso? Ah, é uma largata que vai virar borboleta. Caraca, mano. Thiago, essa casa já era do jeito que a gente imaginava mesmo, cara. Porque, gente, é tenebroso. A gente vai deixar um trailerzinho passando aí no vídeo. Não sei antes, se vai ser antes, né, Thiago, de começar. Sim. Ou se vai ser no finalzinho. Vou deixar um trailerzinho passando da gente filmando toda a casa por, por fora pra vocês verem como é tenso essa casa. E, e no meio do mato, né? Tem chácara aqui, cara. mas assim essa parte aqui da chácara é no meio tenta, do mato. Tenta mostrar aquela parte lá, assim é só mato, é uma floresta, galera. É ali, ó, só tem. É uma floresta. floresta. Vamos até ali mais ou menos para mostrar, Tiago. Ó, a casa é aqui e ali é uma floresta. Pessoal, é... choveu, cara. Tá uma barreira aqui. Se não chover à noite, a gente vai voltar hoje ainda para fazer a investigação que a gente vai soltar lá no caso no canal Tiago Furacão que a gente vai vir aqui três horas da manhã. Você topa? Eu topo. De dia, pessoal, esse canal aqui é para a gente mostrar de dia nos local porque a gente está começando aí de dia nos local para fazer o reconhecimento para ver como que é para voltar à noite. A gente vê se tem presença para a gente voltar à noite. Então isso e à noite a gente filma lá pro canal Tiago Furacão. A gente vem de noite, a gente chama para ele desaparecer, a gente faz um negócio louco, galera. Então, conhece, vai lá conhecer nosso trabalho, se você não conhece. Obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like para ajudar a gente. Se não for inscrito, já se inscreva. Compartilhe o vídeo aí com os amigos para o canal estar crescendo cada vez mais. Para a gente conseguir ir pra mais longe ainda, né, Thaís? Isso aí. E é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Falou, fui!